Fala galera, it's me pra você que não me conhece, eu sou o Rafael Oliveira, essa daqui é a Maite. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, já deixa o like no vídeo que isso ajuda a gente bastante E eu trouxe outro desafio da Disney pra ela, porque ela ficou reclamando do Friends que eu acertei todas Todas não, não calma aí eram 16, eu acertei 10 Então quer dizer o quê Que, você não que eu sou muito bom, não. que eu sou muito bom Significa que você não acertou todas Ó, o que eu trouxe hoje é o seguinte ah. Eu vou mostrar um prato de um... Des... vai, sei lá é, Tarzan, aí teve um prato de comida no Tarzan que apareceu um momento lá Vai ter uma foto desse, só do prato e você vai da ter que adivinhar cena. Então, da cena, cena. cena E você vai ter que adivinhar qual tipo o desenho estilo... que é E ah, eu vou, é. vou dar quatro alternativas pra tu, tá? Bora? Quero ver Vai ter alternativa? É, mas agora, Nossa, peraí rita, que eu esqueci né? aqui A cada erro dela, vai ter uma fitinha na cara que vai dar uma segurada assim que vai ser Não maneiro frita Porque a crepe vai soltar A ideia é essa não, tem que ser essa aqui, fita adesiva, parece essa assim tá de sangue. Demora. Não vai colar no meu cílio, nem na minha sobrancelha, nem nada que possa arrancar, né? Vou tentar. Você não vai arrancar meu cabelo quando for tirar? Acho que não. Não é tão forte isso, deve ser do I99. Não, dá 3M isso aqui, cara. Dá 3M nada. Isso aqui é 3M. Ah, é, é mesmo? Scott 3M, cara, é cara isso aqui, né? Que cola pessoa na parede, ó. É da 3 anos, Essa é boa. Gente... Ah, não, vai rolar o cabelo todo, velho. Eu achei que era carro casa do 99. Não, não, é bom essa aí. Vamos embora. E tá ó. na validade, ó. Tá 2020. Ah, é, tá vendo? Porque cola dura. Tente acertar o filme pela comida, hein. Primeiro, essa aí que tá aparecendo na tela. Ó, essa fotinha aí. Vou te dar uma alternativa. Ah, eu já sei. A. Pequena sereia. É. B. Cinderela. C. Hércules Aladim. Você acha que é a pequena sereia? É, eu lembro da cena, isso aqui é o Sebastião se escondendo quando o cara tentava cozinhar se ele. Se escondendo? É a pequena sereia, mas eles tão é. tipo comendo o Sebastião. Não, não, ele tá escondido com a folhinha aqui. Aí tem uns que estão sendo preparados. Mas ele tá escondido no prato, ele vai ser comido. Exato, mas ele foge. Galera, é canibal, ó. Não, ele fugiu. Ele é um pô. Então, mas a galera do mar se come. Não, é não, a vida fora do mar, pô. Tudo bem, é deixa eu ver espaço, deixa eu ver espaço. Vamos para segunda, acertou, hein, pequena se sereia. Você Se você acertar todas, Podia aí... Podia ser assim, se eu acertar, a gente passa em você. Não, mas aí vamos deixar para um próximo desafio, não, que você não, passe não. em mim. Ah, não, aqui só um sofre por vez, aqui é um sofre por mas vez. Mas é tem graça, pô. Lógico que tem, é mais ah, vídeo. Não, não. <risos> segunda, vamos lá, ó, Acerte. esse pratinho que tá aparecendo aí. Acerte. 101 Dálmata B O cão ou é raposa C A dama e o vagabundo ou D Dumbo Pode eu ser, 101 né? Dálmata eu eu Dama o vagabundo. vagabundo Pô, também o bagulho é da principal cena do filme Macarrão então, também, né? Então tá fácil, tá? Agora vamos chegar no difícil que eu quero ver 3 A Aladdin B Alice no País das Maravilhas C A espada era a lei? A espada era a lei? A espada era lei. a espada era lei D A espada da lei? A espada era a lei não. Era aqueles bagulho que você ouviu errado a vida inteira. <risos> a espada era a lei, não era a espada da lei? Não. A espada era a lei, porque quem tirasse a espada da pedra virava o um rei. Se você também acha que é a espada <risos> da lei, deixa nos comentários aqui. É a espada da lei, não é? Espada es... da lei. É C, a espada era da lei, D, a bela e a fera. O que você acha que é? Ó, a, Aladdin, Fecha. B, Alice, C, a espada era a lei, D, a B. É, a bela e a fera. Você vai de Alice? Vai de Alice. Eu errei? Eu errei? Okay. A Bela e a Ai, pera. Caramba, muito difícil isso. Calma aí. Caramba. A fita é boa. É, então. Vem mais pertinho. Deixa é certeza. Meu olho, meu olho. Ah, não vai dar pra colar aqui? <risos> Pronto, que assim não atrapalha o olho, né? Não, não é atrapalhar. <risos> Meu Deus, que horror Vamos lá pra próxima Quatro Não enxergo direito Ó, A. Frozen, uma aventura congelante B. Valente C. Toy Story D. Enrolados. Toy Story Thor Story? O uh -huh. que, que é? Valente Opa, falei na certeza ainda <risos> Mas você viu pelo estilo do desenho Você achou que era eu o... Eu achei que era Quando eu tava montando Eu achei que era o do... O que estoura os brinquedos lá. O Andy? O Andy. É, fica numa parada... Nossa, tô fazendo a inspiração aqui. Aí, Ai, não. não dá muito minha obra de arte não, hein. Aí Deixa com a boquinha aberta. É que eu só nem vim. Nossa, é se você conseguir fechar, não tem problema. Ai, meu Deus. É dica, dica, dá sempre sorrindo. É só normal. Vamos Ó, próxima. 5. A, a Nova Onda do Imperador. B. 102 Dálmatas. Tem. Tem o segundo, 32. né? Nossa, o Rio vai falar. C, os incríveis ou de Atlantis? O reino perdido. você acha que é? Eu vou que falar é? que é Atlantis. Você vai falar que é Atlantis? Então eu vou falar que é a nova onda do Imperador. Eu imaginei que era, mas eu não troquei. Vai nascer o seu instinto. Ai, meu Deus. Eu quero que Deixa eu fique com o seu Deixa deixar agora. Isso. Com... Vai arrancar minha sobrancelha depois. Vou Deixa te deixar irônica, <risos> Ai, não, mano, meu dia eu tô ferrado, né? Ó, 6. A Nova Onda do Imperador. B. A Bela e a Fera. C. Lilo Steep d Tarzan. Quem você acha que é? Lilo Stipe. Ah, yeah! acertou! É, é a terceira que tô acertando tá ligado, né? É o resto que né? Vamos pro próximo. Ah, esse, eu sei! Esses dois olhinhos e esse porco morto. Ó, geral alternativa, calma aí. A. Os aristogatas, B. Mulan, C. Hércules, D. A Bela e a Fera. Mulan. É Mulan. Ah, como você sabe? Eu lembro da cena. Ah, também Eu gosto de Mulan. Na cena, né? Você sabe que eu gosto de Mulan. Aí, você tem uma espada da Mulan. Tem, eu gosto muito de Mulan. Você vai fazer alguma coisa com essa espada. Ah, não sei, cortando alimentos com a espada, Ela cortando tá maçã. Ela não tá afiar. A gente afia como uma pedra aí, afia. Não dá ideia, não dá ideia. Ó, oito, saladinha com esse pão. A. Frozen, uma aventura congelante B, a princesa e o sapo sem irolar dos ID, os incríveis. Eu vou de, um de princesa e o sapo. A princesa do um sapo? Mas essa imagem, você já errou, tá? Ah, essa imagem ser. tá muito 3D. Tá, muito boa, né? tá é. até porque são os eu incríveis. Eu tô mais direito. Os incríveis. Isso aqui tá na hora. Deixa eu mostrar em. Então. É. Tá ficando tá bonito, né? Tá ficando, né? Olha lá. <risos> Vamos ao próximo. 9. Ó. Valente B, Princesa e o Sapo, C, Enrolados, de Frozen. Eu vou insistir. Uma aventura na tia, com na de novo, não, Princesa e o Sapo. a Princesa... Ah, dessa vez acertou. Ah, foi de Deus, a menina é cozinheira. Oh. Agora sim, porque o desenho é antigo. É. Tá perto o desenho. Tu só acertou 4 de 9. Ah, então, então é. Porque era a última, era a última. 16. Calma aí que dá uma care... Ah, não. Tá certo, tá certo. Eu me assim, ó. É. Nem sofreu tanto, achei que ia poder puxar por trás da cabeça, é, puxar que a, a orelha. Droga. É, deixar a orelha pra frente. Ah, mas é é deixar pra mais, né? Mas eu achei que você ia mais. Que é a próxima agora gente Vamos acabar isso logo? Vamos acabar esse é vídeo. Ruim eu tô aqui. dando enrolar pra você ficar um pouquinho mais... Vamos tirar? Vamos tirar, né? Vamos tirar em vídeo? Ah, não. Vai doer. Vamos tirar em vídeo. Não, cada um tirar uma. Devagar, sem zoar Eu tirar primeiro Vamos Você escolhe. Não, você escolhe. Mas não zoa. Doei. Deixa eu mostrar com o celular de pé. Ah, não acredito que você calma vai aí, fazer Calma isso. aí, calma aí, <risos> calma aí. Deixa eu mostrar com o celular de pé. Eu vou dar uma puxada aqui. Calma, que eu não vou mais gravar Calma aí, calma aí. Estou ligando a pedra. Olha a pele vindo junto. Ai. <risos> Olha o cabelo, cuidado. Ei, calma, calma, calma, calma. Ai, tá, calma, calma, calma, calma. A linha tiratou, a tua, calma. Deixa eu puxar a minha boca. Cadê é o cabelo? Ah, não, não. Se liga na pele, a pele, calma, calma. Oi, ah. tá, tá. ah, A pele vindo junto. Não, não. Tá engraçado. <risos> tá engraçadaço. Oh, Saiu o cabelo. Nossa. Agora tá fácil, agora tá fácil. Caramba eu já menos trabalho a fazer. Tem um não, pedaço, tem um, tem um pedaço ainda. Nossa, é igual o pedaços da minha franja. Oh! Aí, ó. Meu Deus! O que, o que? Caramba! A fita é boa mesmo, viu? patrocinar parece... a gente também, não precisa disso. Né? Caramba, não come a gente toda. E é isso, galera. Dá pra ver que ela é bem ruinzinha, né? Não é que nem eu que dou 16 e acerto 10? Ué, acertei um outro. De 9 você errou 6, não, você errou 4, você errou 5, você acertou... Ele nem sabe a pergunta. De 9, calma, eu vou conseguir, com um o número eu me complico. De 9 você errou 4, então você acertou 5. Não. Não, você errou 5. Loucura. E acertou 4. Como você é burro. Quase metade, você acertou é quase metade. Você não chegou eu a metade. Acertei dez, dez, Nossa, eu acertei 10 de 16. Ah, você passou na metade. Sai que você disse que é tudo burrice. <risos> Também não é muito bom, né? Entre a gente aqui. Se você gostou, deixe <risos> seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado, galera. Trau Trau.